Vamos lá. Espero que vocês gostem. Nascido do subúrbio dos melhores dias Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de asas, Sonhava o fim do dia descer o cansaço Com as fadas mais bonitas deste meu país dedo na viola sorri, parecia mesmo ser feliz e vida boa. Quanto tempo faz que felicidade? Vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções Como as que fez meu pai De fazer canções Como as que fez meu pai De fazer canções Como as que fez meu pai, fez meu pai, fez meu pai. Fez meu pai. Um dia de tristeza me faltou É Me falta lhe confesso que ainda hoje Faz E me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota aumentou na rapaz Um dia chutei mal, machuquei o um dedo E sem ter mais o um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás E Sem ter maldade, na inocência de criança de tão pouca idade. Troquei de mal com Deus, levar meu pai. Troquei de mal com Deus por meu pai. Troquei de mal com Deus levar meu pai. E eu assim sempre eu fui me criando só. Aprendendo na rua, na escola e no bar. Um dia me tornei o bambambam bam, bam da esquina. Em toda brincadeira, teve namorar. Até que um dia eu tive de largar o estudo e trabalhar na rua, sustentando tudo. Assim sem perceber o era duro. De seu filho ser igual ao seu pai Beijo, pai! Me tô nada da boca que me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Beijo, Davi, meu filho Te amo, meu mãe Eu temo se um dia Me machucar o verso E o meu medo maior é espelho se quebrar meu medo maior é espelho se quebrar Meu medo maior é espelho se quebrar Quebra. Meu medo maior é se quebrar Meu medo maior espelho se quebrar Meu medo meu medo meu